Se liga aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar nesse exato momento na tela do meu computador como que funciona uma entrada de ambas marcam em futebol virtual, tá? Porque algumas pessoas acabam confundindo, acabam pegando errado, acabam deixando de ganhar dinheiro. Sim, vou te mostrar como é simples e como você pode começar a lucrar na Vest365. Vamos embora. Fala comigo, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador do Tropa Milionária, que é o meu treinamento para quem quer aprender a ganhar dinheiro com apostas esportivas, hoje nós temos lá três grupos VIPs com os três robôs com super assertividades, mas enfim, se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição, no vídeo de hoje é isso daí, eu quero te mostrar... Como que faz para pegar uma entrada em ambas marcam através do futebol virtual, tá? Muitas pessoas, infelizmente, acabam perdendo dinheiro por conta disso, porque acabam pegando no lugar errado, acabam confundindo, acabam utilizando a estratégia errada de forma errada e acabam perdendo dinheiro por conta disso. Bom, bom, primeiramente, é muito simples. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Porque você deve se inscrever, tá? Primeiramente, você quer ganhar mais dinheiro? Responde na sua mente agora, sim ou claro? Eu tenho certeza que você respondeu que sim você, você nem estaria aqui dentro desse vídeo Neste exato momento, não é verdade? Então se você quiser ganhar mais dinheiro Já aperta o botão de se inscrever aqui agora Abaixo do vídeo Para você não perder nenhum dos próximos conteúdos Que eu tenho certeza que poderá te ajudar e muito, tá bom? Então já clica no botão agora e já deixa o like para eu saber que vocês estão gostando desse, tipo de, gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal. Bom, primeiramente, a gente está logado aqui na minha conta da Best365. Essa é a minha conta principal, você pode ver meu saldo aqui. Ah, e tem outro detalhe, tá? Se você é iniciante, tá, é, te convido a entrar no nosso grupo gratuito aqui, que é o grupo do Tropa Milionária. É, esse aqui é o nosso grupo free. Como você pode ver, tem mais de 7 mil pessoas aqui. A gente mandou uma entradinha lá agora mesmo, já deu green. Para você ter uma ideia, olha só o resultado do grupo hoje, olha. 10 greens contra apenas um red. Ontem, se você pegar o resultado de ontem, cadê? Ontem foi 8 a 0, por exemplo. Olha a quantidade de greens aqui dentro, ó. E é de graça, a gente manda várias entradas lá durante a semana. Olha essa entrada aqui, que coisa mais linda do mundo. Olha só, R$ 200 reais, voltou 450 e por aí vai. Então, se você não tá no grupo, entra lá, é de graça, o link vai estar tá aqui na descrição abaixo do vídeo, tá bom? Pronto, voltando aqui para a Best 365, como que faz para pegar uma entrada em ambas marcam no futebol virtual? É muito simples, tá? Vamos lá, vou descer aqui na tela. Primeiro, primeiro passo, né? Digamos que você está aqui no início, você vai clicar em esportes virtuais aqui na Best 365, você vai clicar em futebol, tá? No caso que a gente vai entrar em futebol. E aí, independentemente do campeonato que você pegar, vai ter a opção de ambas marcam, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui Copa do Mundo. Ó. Tem aqui o, o Copa do Mundo. Você vai descer a tela, preste muita atenção porque tem muitas pessoas que confundem em um ponto específico aqui a opção de ambas marcam, tá? Aqui ó, pronto, olha só, preste muita atenção nisso que eu vou te mostrar aqui agora. Temos a opção aqui ó, para o time marcar e temos a opção aqui primeiro time a marcar. Primeiro passo, as pessoas se confundem muito nisso daqui e acabam marcando a opção errada. Primeiro ponto, a opção de ambas marcam está nessa casa aqui ó, de para o time marcar, sim barra não, preste muita atenção. Não confunda, tá? É nessa primeira opção aqui, para o time marcar, beleza? E aí, qual que é o problema aqui, tá? A, a, a, a bet ela não deixa especificado aqui, olha, qual que é o time, né? Qual que é ambas marcam e tal, aí que é o problema. Vamos lá, o primeiro campo, eu não sei porque que não está aparecendo as odds aqui, parece que tá meio que bugado a, a, o aplicativo, não está aparecendo as odds, mas a, a primeira opção, tá, é o time da casa, ou seja, o jogo aqui é Croácia e Suíça, beleza, Croácia e Suíça é, o, é a partida. Então se você marcar o primeiro campo, você está marcando que o time da casa irá fazer o gol, tá, desde que você marque aqui na opção sim, tá. Se você marcar a segunda opção, você está marcando que o time de fora, ou seja, a Suíça irá fazer o gol. Então a opção de ambas marcam, ou seja, que os dois times irão marcar o gol, logo já é a terceira opção. Tá bom? Que seria aqui no sim, eu não sei porque não está aparecendo a odd Vamos ver se eu consigo pegar um, um outro jogo Parece que está bugado, aqui ó, esse jogo aqui está aparecendo as odds ó. Então vamos lá Então lembrando, só para repetir, você vem na opção de para o time marcar Aqui ó, para o time marcar Não é primeiro time a marcar, não se confunda Para o time marcar, você vai clicar aqui ó Primeira opção, por exemplo, Newcastle e Liverpool Newcastle e Liverpool, a primeira opção é o time da casa tá? Então se eu clicar aqui, eu estou marcando que o Newcastle irá fazer o gol se eu clicar na segunda opção, eu estou marcando que o Liverpool irá fazer gol, tá bom? E na terceira opção, ó, que os dois times irão fazer o gol, tá bom? Então aqui é a opção certa, tá? Ambas marcam, tá bom? E aí a questão agora é o que, que analisar, né? Como que você identifica qual que é o melhor momento para colocar a opção de ambas marcam? O primeiro passo é analisar os últimos jogos. Tá bom? Quando tiver uma sequência de jogos que não teve nenhum time marcando, por exemplo, é, que os dois times não marcaram, por exemplo, teve três jogos seguidos que nenhum dos times marcaram um gol, né? Que os dois marcaram gols juntos no mesmo jogo, há uma grande probabilidade de sair, ambas marcam. Só que aí o interessante é você pegar a opção de proteção, né? Porque aí você consegue ter um green com mais solidez, um green mais seguro, vamos dizer assim. Tá bom? Mas é o seguinte. Se você quer saber como você pode lucrar em uma média de R$150 por dia, mesmo que você esteja iniciando, até mesmo sem ser um analista profissional, faz o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link aqui, um vídeo oculto, tá? Por que, que ele tá oculto? Porque é para separar literalmente as sardinhas dos tubarões, tá? para separar os, as águias dos urubus, basicamente falando, tá bom? É, então eu vou deixar esse link aqui na descrição, vai ser o primeiro link, é um vídeo que está oculto aqui no próprio YouTube, que é um vídeo onde eu mostro como que você pode lucrar aí uma média de R$150 por dia, mesmo que você esteja iniciando agora, mesmo que você seja um analista, tá bom? Clica no, no, no, no primeiro link aqui na descrição, já corre para esse vídeo agora, e lá claro, você vai entender um pouco melhor como que você pode conseguir esse resultado. Mas é isso aí, tá explicado para você aqui o que que é, ambas marcam, como... Escolher essa opção aqui dentro da Best365 Beleza? Até o próximo vídeo Se você gostou já se inscreve Já deixa o seu like e Até mais e valeu!